pessoal vocês vão clicar aí azulviagens.com.br exatamente assim azulviagens.com.br tá você sabe que você tem lá o aplicativo da azul você tem a interline e tem a azul viagens são três tipos que você pode comprar diferente um do outro então deixa eu explicar para vocês como que funciona um aplicativo você vai participar do programa tudo azul né você vai ter o cartão azul internacional o gold o Platinum o Infinity. você participa do programa de fidelidade lá você enxerga seus pontos as suas viagens né então lá você vai comprar passagens que são diretamente pela azul se você quiser comprar passagens internacionais com as suas parceiras você vai entrar então por exemplo na interline com a azul tá e para você comprar um resort, um pacotão de viagens, sem precisar ficar pesquisando hotel, pesquisando local, você vai entrar onde? Você vai entrar no Azul Viagens. E o Azul Viagens, você troca também pontos por resort, por, por hotéis, por companhias. tá? Então você vê lá em cima, que nem está circulado lá, um pacote. Esse é o mais fácil de todos. Por quê? Aqui, pessoal... Você vai encontrar o pacote de viagem que você está querendo. Ao invés de você ficar pesquisando, ah, eu vou pegar o hotel, mais o avião e separado. Quem tem pressa e, e, e quer incomodidade assim, é isso daqui. Agora, eu tenho tempo de pesquisar o avião separado do hotel, depois eu vou no hotel. Tem gente que não tem esse tempo. É clicar aqui, papum, papum. Ontem vocês viram o que eu fiz para vocês? Eu mostrei comprando de Guarulhos para Onululu, 128 mil milhas. Vocês se lembram? Então, ali é só o hotel só o avião. São Paulo, é... Houston, né? Acho que era Houston e Onululu. Aqui não, aqui ele compra a passagem aérea e o hotel e reserva para você de uma vez só. Deu para entender? então quem quer fazer esse tipo de viagem você pode alugar hotel e carro também então aqui você faz tudo em um só aplicativo uma viagem completa tá mas pode sair caro e pode sair barato pode pagar com pontos ou em reais tá ó você pode pagar com pontos ou em reais tá ó você pode pagar com a moeda ou no, com pontos no seu programa Entendo, mas onde que mostra aqui os meus pontos que eu não estou enxergando? Ele puxa automático do seu programa. Ele vai puxar daqui, ó. Ele vai puxar daqui, ó. Tá? Ó. Ele puxa os seus pontos, ó daqui, tá? É aqui que ele vai puxar seus pontos. Beleza? Show do programa de fidelidade da Azul. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pacote, tá? Eu vou pedir um pacote direto pra gente não ter que ficar olhando a cidade. Então, vamos lá. É, vamos pegar aqui é, uma cidade... Deixa eu pensar aqui num lugar legal. Vamos lá. Vamos, pegar... vamos tentar achar uma... Aquelas praias maravilhosas, né? Vamos pegar aqui é, Florianópolis, São Paulo, desculpa. São Paulo, eu, vocês falam, ah, mas você faz só São Paulo. É porque eu moro aqui, né? Eu sempre saio de Campinas ou São Paulo, né? Então, pra mim tem que ser isso. Aí eu tô dando um exemplo, vocês podem fazer da onde vocês acharem melhor, tá? Então, vamos sair de São Paulo. Deixa eu ver. Congonhas não. Não. Vamos sair de Campinas, vai. VCP. Campinas. Ok? E vamos para Floripa. Florianópolis. Vamos pegar uma data que o pessoal esteja trabalhando, mas você não está. Tá? Então vamos pegar aqui abril. Lembre-se que sempre que você sair de uma terça-feira, é mais barato, tá? Então, mas eu vou colocar aqui de... você ficar uma semana gostosa, tá? Vamos pegar aqui, numa terça, e vamos voltar. Um, um, um, dois, três, quatro, cinco, domingo, tá? Então, de terça a domingo. É, vamos pegar aqui um apartamento, o casal, né? Tá certo? Ok. E vou pagar com pontos. E vamos buscar esse pacotão maravilhoso. Ela pesquisando hotéis, pesquisando qual voo, né? E já encontrou. Já encontrou. Tá? Mas eu quero fazer diferente. Eu coloquei duas pessoas aqui. E eu vou colocar uma pessoa só. Sabe por quê? fica mais fácil para você entender por pessoa quanto que é. E depois você coloca a sua esposa, encaixa seu filho, vai ficando um pouquinho mais caro, mas fica mais em conta o hotel, quanto mais pessoas no quarto, tá? Então, eu vou fazer de novo aqui a busca, só porque agora eu vou colocar com uma pessoa só, tá? Pra vocês verem a real, quanto que fica. Vamos lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Seis noites, né? Terça pra... Vou dormir terça para quarta, uma noite, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado, domingo, cinco noites, seis dias. Tá? Encontrei é, são Campinas, Florianópolis, Florianópolis, Campinas, tá? E Mercury, Florianópolis. Então ele encontrou o hotel Mercury. Vocês conhecem que o hotel Mercury é um hotel top. Né, e é, o voo, 193 mil pontos. Ele buscou esse pacotão aqui. A pessoa não tem que é, se estressar para procurar. Leandro, tá barato? Olha, barato não está. Porém, nós estamos falando de seis, é, seis cinco noites no hotel se nós pegarmos que o hotel ele cobra quinhentos reais a diária 400 reais a diária né a gente pode buscar lá para a gente ver quanto fica vamos lá a gente ter uma noção quanto que daria que é bom a gente ter essa essa percepção eu tô, eu tô achando, de novo, eu nem vi porque até o que é, se é o Mercury do Acor. Se for o Mercury do Acor, nós vamos saber já. Floripa. Eu coloquei abril, né? Dia... 4 a 9. É uma pessoa no quarto, ok. Vamos pesquisar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ibis Florianópolis, Florianópolis... Mercury Florianópolis se foi esse Mercury aqui daria 1244 total das cinco noites 1244 tá 1244 vamos ver quanto sairia ó você comprando umas milhas a 14 reais 100 mil milhas daria de 1400 teoricamente teoricamente é, seria 100 mil milhas para o hotel tá 100 mil milhas para o hotel e 93 mil milhas para floripa de voo. sabendo que da azul não é barato mesmo né? 45 mil 40 mil milhas não tem nada de mais caro e nada de mais barato é o que o azul faz mesmo então, aqui você não tá ganhando e nem perdendo usando essa, é, esse raciocínio, tá? E aí, caso você queira, você vai lá e confirma. Quarto standard duas camas, tá? Aí, caso você queira mudar o, o hotel, eu não quero o Mercury, ele disponibiliza pra você outros hotéis. Tá vendo? Ó? Outro tipo de hotéis. O Ibis, tá vendo? Ó? Hotel Intercity, Porto Fino, Floripa, ó. Então, ele vai mostrando para vocês outros tipos de hotéis que você pode selecionar ao invés do Mercury, tá? Aqui na pesquisa, provavelmente ele pesquisa o mais barato. E aí ele trouxe ali para você, ó. É, esse daqui é um resort, tá vendo? Ó. Al Campanário. Vamos ver esse daqui, ó. Deixa eu ver esse hotel aqui. O que ele tem de bom? Al Campanário, Világio, Resort, fica no coração do Jurerê Internacional em Santa Catarina. Deslumbrante cenário de Ilha Floripa em um sofisticado autêntico espaço, pouco metros do mar. Requinte, Mediterrâneo, está no fachado da Anha, comparação, blá blá blá blá blá blá blá blá. É, pelo preço aqui, deve ser muito bom mesmo. Né? Olha aqui, pelo preço, olha isso. Né? Top Resort, né? Então, que maravilha, né? top demais é muito bom então esse daqui pessoal que eu fiz aqui com vocês é um pacote direto pela azul tá aqui nós fizemos o que a gente fez uma pesquisa diretamente para uma pessoa tá então só para você ter uma noção mais ou menos o quanto de milhas você precisa para fazer uma viagem num pacotão né é, sem precisar ficar pesquisando ai, tá tá tá assim